Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de História do sétimo ano. A nossa aula de hoje é sobre o Iluminismo e também a primeira Revolução Industrial. Então, no Iluminismo, a gente vai ver a filosofia, os principais defensores, o que foi o fisiocratismo e o depotismo esclarecido. E na Revolução Industrial, a gente vai ver é, a primeira fase da Revolução Industrial, que foi na Inglaterra, quais eram as características desse movimento, como se comportava a sociedade industrial e a expansão e consolidação do capitalismo que a gente vai ver aí dentro da Revolução Industrial. Então, o iluminismo. O iluminismo ele vai acontecer no século 18 e ele vai ser um movimento que vai ficar conhecido como a Era da Razão, porque quando se iniciou o iluminismo, as pessoas daquela época deram o nome de iluminismo porque acreditavam que através desse conhecimento científico, é, do estudo da sociedade, das mudanças de pensamento, as pessoas conseguiam é, ter uma luz e sair do que era a Idade Média, que ficou conhecida como a Idade das Trevas. Então, quando a gente fala aqui que começou o Iluminismo, essa é uma rede de pensamento, é o estudo da razão, porque até a Idade Média, tudo que a igreja dizia para a população, tudo que era dito pela igreja baseado na Bíblia, deveria ser seguido. Então, se a igreja dizia que determinada coisa era pecado, aquela pessoa acreditava que aquilo era pecado porque a igreja falou. Se a igreja falou que você tinha que dar uma determinada quantia ao governo, se você tinha que pagar os impostos, porque senão você não ia para o céu, as pessoas acreditavam naquilo. Certo? Então, quando entra agora o iluminismo, as pessoas vão começar a pensar por si próprias. Será que isso realmente está certo? Será que eu realmente estou pecando fazendo isso? Então, vai haver todo um conhecimento científico. Agora vai entrar a questão da ciência. Vamos estudar por que, que a, o, a sociedade se comporta dessa forma? Vamos estudar por que, que na Bíblia fala isso? E será que a gente tem que seguir assim mesmo? Ou é a igreja, o clero que está impondo isso à sociedade? certo? Então o iluminismo vai ser isso, vai ser esse movimento de razão, as pessoas vão começar a aprender coisas novas, a pensar em coisas novas e a gente vai ter vários movimentos aí liderados pelos principais filósofos do iluminismo. Então vai ser um conjunto de críticas também ao antigo regime, que é como eu falei, então se antigamente existia toda aquela obediência né, ao que era mandado pelo clero, pela nobreza, agora é, o, o a maior parte da população, né, o povo ali que não pertencia ao clero e à nobreza, vai começar a é, criticar esse antigo regime. Então, vai haver uma transição para o capitalismo, certo? Porque até esse momento aqui do iluminismo, quando está saindo ali da Idade Média, o principal, a principal fonte de renda, era o, o principal sistema econômico era o feudalismo, certo? Então, no feudalismo não existia o capitalismo, mas quando as pessoas começam a pensar por si mesmas, começam a brigar pela sua liberdade econômica, né, de cada um poder enriquecer da sua forma, sem que o governo fique, é, tenha intervenção do Estado ali, então agora começa o capitalismo. A gente está saindo do sistema feudal para agora um comércio, uma coisa, cada um por si, certo? Então vai entrar aí o, cap o capitalismo. As ideias iluministas foram baseadas no racionalismo, então, o uso da razão, no otimismo, então, de que você seguindo seus preceitos, você vai conseguir chegar no, no lugar onde você quer, certo? A liberdade e a igualdade, tudo bem? E o iluminismo também defendia o direito à propriedade. Os principais filósofos, a gente vai ter Voltaire, certo? Que ele era a favor do depotismo esclarecido, Logo mais a gente vai ver o que significa esse depotismo esclarecido, mas adiantando, ele queria que o iluminismo ele não ficasse apenas ali na camada da burguesia, da população. Ele queria que o, os nobres e o clero também adotassem o iluminismo. Então depotismo esclarecido a gente vai ver que é basicamente isso. Voltaire publicou mais de 70 obras sobre ciência política, ciência social, então ele vai usar a ciência para explicar diversos comportamentos que ocorriam na sociedade. E ele vai usar a ciência para provar que a religião não pode comandar uma sociedade, mas as pessoas têm que pensar por si, então tem que separar as coisas. Existe uma ciência política, existe uma ciência social e existe uma ciência religiosa, certo? Ele defendia o direito da liberdade de expressão, porque até a Idade Média ali, você não podia se expressar, você não podia é, fazer, é, fazer coisas que para a igreja fossem visto com maus olhos. Certo? Então a religião estava dominando até a atitude, o comportamento das pessoas e aqui ele vai chegar dizendo, defendendo a liberdade de expressão. Você tem que fazer o que você tem vontade, você tem que se expressar e não obedecer às regras da religião. Mas você tem que ter essa liberdade de expressão respeitando uma ciência política e social. Então você tem sua liberdade até o momento que você não atrapalha a liberdade do outro. Era isso que ele defendia. E a frase mais famosa, o conceito da filosofia de Voltaire, que ficou mais famoso, foi: Eu não concordo com o que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, essa frase já está dizendo tudo. Ele lutava pela liberdade de expressão, mesmo se ele não concordasse com você. Tá bom? Aí a gente tem John Locke também, que era o defensor do individualismo liberal. Então era a individualidade de cada um, seja na sua forma de pensar, seja na sua, nas suas atitudes é, financeiras, é, a pessoa querer abrir um negócio, por exemplo. Antigamente tinha que ser passado ali pelo clero para saber se, se o clero aprovava que você abrisse aquele negócio, por exemplo, se aquele negócio não ia contra as leis de Deus, contra a Bíblia, e agora vem de um logo com individualismo liberal, certo? Não depende da religião, cada um, cada indivíduo é livre para pensar da forma que quiser. A frase dele que ficou mais conhecida foi, o conhecimento era proveniente da experiência. Então, ele acreditava que para a gente adquirir o conhecimento, a gente precisaria passar por uma experiência para provar que aquilo era real, certo? É, a importância da reflexão vai surgir aqui em diálogo também. Porque até então as pessoas estavam acostumadas a seguir regras sem refletir sobre aquilo. Então nas obras de João Locke ele vai, é, ele vai colocar nas suas obras muito sobre a reflexão. Ele vai falar sobre a importância de você pensar nos seus atos, se aquilo está certo, se aquilo está errado. E não apenas seguir de olhos fechados porque aquilo era imposto pela pela religião. E ele defendia a divisão dos três poderes. Em suas obras, ele falava que para uma sociedade ser justa, o poder não podia ficar centralizado nas mãos de uma pessoa ou de um grupo, mas que deveria haver uma divisão dos três poderes, certo? O legislativo, o executivo e o judiciário, porque aí a, a, o poder seria distribuído e haveria mais igualdade. Mas até a época de John Locke aqui, não havia essa divisão. Aí a gente chega em Barão de Montesquieu, ele fez uma obra, que foi a que marcou o iluminismo, o espírito das leis. A partir da obra de, Marão, de Barão de Montesquieu, que vai haver a divisão dos três poderes, certo? Então, a obra dele vai ser usada como estudo de uma assembleia e vai decidir dividir, então, em três poderes. Então, a obra dele vai ser fundamental para mudar, inclusive, a política. Ele fala da importância dos três poderes para garantir a liberdade da sociedade, Outro filósofo muito importante é Jean-Jacques Rousseau, certo? Ele defendia, o, a, a principal tese dele era o contrato social, então para ele a liberdade dependia da igualdade. Então era esse contrato, uma coisa depende da outra. Ele, ele determinou que Estado era diferente de governo. Porque a, é, nos filósofos anteriores que eu falei aqui, quando eles falavam de Estado nas suas obras ou colocavam a palavra governo, eles se referiam à mesma coisa, certo? E agora Jean Jacques Soussou já vai mudar isso. Olha, Estado é o termo político para a sociedade. Então quando eu falo Estado, eu estou falando das pessoas em geral, toda a população que vive numa região é o Estado. E quando eu falo governo, agora sim eu estou falando de um representante da maioria. Então ele muda esse conceito e mais lá na frente a gente vai ver que e essa, essa diferenciação vai ser muito importante. E ele era contra a propriedade. Então é, o iluminismo em si, ele era a favor da propriedade. Por quê? Porque ele era a favor da liberdade, do individualismo liberal. Então ele defendia que a pessoa é, podia ter as suas posses, ela podia crescer economicamente sem ter intervenção do Estado, sem ter intervenção, ou do Estado não, do governo, sem ter intervenção da religião, certo? Então, ele era a favor da propriedade. Se você tem a propriedade, lucre com ela. Mas, de todos os filósofos do iluminismo, Jean Jacques Soussou, ele é contra a propriedade. Porque ele acredita que, permitindo essa individual, esse individualismo liberal com a propriedade, vai haver é, uma minoria com uma grande parte de, de terra e uma maioria em miséria. Certo? Então ele não defendia isso. O que foi o fisiocratismo e o liberalismo econômico no iluminismo? Os fisiocratas consideravam o sistema econômico como um organismo regido por leis intrínsecas, que é pela ordem natural das coisas, e eles embasavam-se na economia agrária, identificando na terra a fonte única de riqueza. Então, Jean-Jacques Rousseau era um fisiocrata? Não. Certo? porque ele não era a favor da propriedade. Agora, os outros filósofos, filósofos que eu comentei, eles eram fisiocratas, porque eles defendiam, eles viam na terra é, fonte de riqueza. Então, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, usa a sua terra, porque naquela época a economia era agrária, eles estavam saindo ainda do feudalismo para o capitalismo, mas o capitalismo não tinha se consolidado ainda. Então, toda a economia era uma economia agrária, então usa a sua terra para enriquecer. Enquanto Jean Jacques Rousseau, que eu acabei de falar agora, ele não concordava com isso. Porque se uma pessoa ou um grupo privilegiado tinha um grande pedaço de terra e ele usava aquela terra para sua riqueza, muitas famílias, a maioria das famílias que tinham poucos pedaços de terra iriam viver em miséria. Então ele não era um fisiocrata. Agora, o liberalismo é fundamentado no individualismo econômico, obediência à lei natural, liberdade de contrato e livre concorrência e livre campo. Certo? Então, aqui, qual é a diferença dos fisiocratas para o liberalismo? Nos fisiocratas, eles veem a terra como o um único meio de riqueza. Então, invista na terra, porque você vai conseguir enriquecer. certo? E não se desvie disso, vamos focar na terra, vamos focar na economia agrária. Quando entra aqui no liberalismo, agora, eu te falando, agora ele está te falando. Você pode tirar a sua renda, você pode aumentar a sua renda em qualquer área que você quiser. Ah, agora a gente está falando de um individualismo econômico, é você por você, o que você quiser abrir, o que você achar que vai te enriquecer, vai. Agora tem uma obediência à lei natural, que é a mesma obediência que os fisiocratas servem, então segue. Então assim, se tem determinadas leis, certo, que te dão liberdade para você crescer economicamente, essa mesma lei que é aplicada para te proteger, para você ter a sua liberdade, é aplicada para o outro, então, se você não segue as leis para poder enriquecer cada vez mais, você pode prejudicar a liberdade do outro de enriquecer, certo? Então, tem que obedecer a essa lei natural, a sua liberdade, a minha liberdade. E essa liberdade de contrato e a livre concorrência o livre câmbio. Então, agora, não tem mais aquela coisa assim, é, olha, tem uma, uma lojinha nessa rua, eu não, vou, eu não vou poder abrir outra loja porque é uma lei, na, pelo menos na época ali do, da saída do feudalismo, não poderia, certo? Se tinha uma propriedade ali que trabalhava com determinado produto, você não tinha a liberdade de abrir outra propriedade próximo vendendo o mesmo produto, porque isso atrapalharia, aumentaria a concorrência daquela pessoa. Agora, no iluminismo, já há uma livre concorrência. Você pode abrir aonde você quiser, é o individualismo, certo? Escolha pessoal. O que é o depotismo esclarecido, que a gente falou na instante? É o nome dado à prática de alguns monarcas que passaram a adotar o pensamento iluminista. Então, é, o pensamento iluminista se disseminou na burguesia, certo, na maioria da população. Mas o clero e a nobreza não eram a favor do iluminismo. Porque esse esse movimento do iluminismo acabaria com a pirâmide, né? E a gente tinha o clero, a nobreza em primeiro lugar, depois o clero e depois a burguesia. Então eles não queriam que isso acabasse e o iluminismo uma hora destruiria essa hierarquia. Mas alguns monarcas reconheceram no iluminismo uma forma de desenvolvimento, tanto econômico quanto um desenvolvimento social. Então, é, o depotismo esclarecido é isso, é alguns monarcas que mesmo vivendo, é, tendo o título de monarca, ou seja, vivendo naquele modelo antigo, no antigo regime, ainda assim, alguns usavam do pensamento iluminista nas suas ações. Então, era um pensamento iluminista referente ao uso estrito da razão em contraponto ao, ao, da simples autoridade e estratificação social para melhor poder implementar suas reformas político-econômicas. Agora, a Revolução Industrial. Por que, que a gente trabalhou com o iluminismo e a Revolução Industrial na mesma aula? Porque a Revolução Industrial ela vai, ela vai surgir com ideias do iluminismo. Então, aquela ideia de que, gente, vamos investir, você pode fazer o que você quiser, você pode enriquecer da forma como você quiser, você tem liberdade. Agora vai entrar a Revolução Industrial como uma forma de é, entrar tecnologia, entrar os mecanismos para melhorar, enriquecer e desenvolver uma população que agora é livre para fazer o que quiser é, economicamente. Então, o conjunto de, é, é, a Revolução Industrial foi esse conjunto de mudanças que aconteceram na Europa, nos séculos 18 e 19, e a principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. Então, apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. Então, antes de acontecer a Revolução Industrial, todo o movimento que vai mudar completamente a economia mundial, a Inglaterra e a França, é, embora elas tivessem 80% da sua da sua produção artesanal, que foi aquele artesanal aprendido desde a época do feudalismo, eles já possuíam, em uma pequena porcentagem, manufaturas. Eles já possuíam algumas máquinas. Eles já estavam começando a seguir esse caminho de manufaturados. Então, a Revo, quando a Revolução Industrial ela chega, as ideias iluministas para a Revolução Industrial elas chegam, a Inglaterra ela vai ser a pioneira na Revolução Industrial. Então, tudo vai começar pela Inglaterra, porque ela já possui essas manufaturas. Então, a Primeira Revolução Industrial. Para a gente saber por que, que a Inglaterra ela foi precursora da Revolução, da Primeira Revolução Industrial, existiram fatores que levaram a Inglaterra a ser a, a pioneira. Então, que fatores são esses? Ó? A Inglaterra foi precursora da Revolução Industrial devido a diversos fatores. Entre eles possuía uma rica burguesia, o fato do país possuir o mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Então o que, é que eu estou dizendo? Tudo que era preciso para abrir uma indústria, para abrir uma fábrica, eles possuíam. Oh, para abrir uma fábrica, você precisa de quê? Primeiro você precisa de capital, que é dinheiro, para poder comprar o maquinário, para poder é, comprar a mão de obra, certo? Para você ter ali o, o, o, a sua produção. Então, eles podiam contar com a burguesia, que a burguesia inglesa era muito rica. Então, ela iria financiar para também receber o lucro depois. Depois de produzir o produto, o que, é que você precisa? Você precisa transportar esse produto para que ele chegue até os seus clientes. Então. Ele tem uma zona de livre comércio da Europa muito grande. E ele tem um acesso ao mar, é, é a zona, ele tem uma localização privilegiada junto ao mar, que favorece os mercados ultramarinos. Ou seja, todos os produtos que, que eles produziam ali na Inglaterra, se eles quisessem e tivessem clientela fora da Inglaterra, eles poderiam entregar tranquilamente, porque eles tinham é, é, esse mercado ultramarino. Então, e, e havia o êxodo rural. Né? que era essa saída dos camponeses ali, saída do campo para as cidades. E o campo ficava livre, é, em grande parte, a grande maioria do campo ficava livre para a produção da matéria-prima que ia ser usada nas fábricas. Então, tudo estava encaixado em perfeita ordem. E é por conta disso que a Inglaterra vai ser a primeira na Revolução Industrial. Só que a Revolução Industrial ela é marcada em fases. A primeira fase é a fase que só a Inglaterra adquiriu a Revolução Industrial. Então, essa primeira fase vai de 1760 a 1860. Houve o aparecimento de indústrias de tecido de algodão com o uso do tear mecânico. Onde isso? Apenas na Inglaterra. Tá? Até então, a primeira revolução só na Inglaterra. Agora, a sociedade industrial. Como funcionava a sociedade nessa época da Revolução Industrial? O que, que mudou? Então, as, prim as primeiras consequências da Revolução Industrial foram a migração da população campesina para a cidade, então o êxodo rural que eu falei, provocando dessa forma o um aumento da população urbana e gerando assim o desenvolvimento urbano. Esse desenvolvimento urbano, a gente tem que entender o seguinte, mais pessoas na cidade, são mais pessoas para comprar, mais pessoas para vender, então desenvolve a cidade. Mas a gente não pode esquecer que foi também nessa época da Revolução Industrial que vai iniciar o processo de poluição das cidades, certo? Então, a gente vai ter aqui, vai haver doenças mais tarde, como a peste negra, que que era o excesso de ratos nas cidades. Então, vai acarretar muitos problemas sociais, muitos problemas acontecendo dentro da cidade, também devido à revolução industrial. E isso é uma das consequências dentro da sociedade. Esse deslocamento de grandes massas de trabalhadores rurais e sem qualificação profissional Fez com que muitos ficassem em condições miseráveis de trabalho e submetendo-se a grandes jornadas trabalhistas. Então, um ponto, outro ponto importante para a gente lembrar quando a gente fala da sociedade industrial. Os camponeses, que antes viviam lá no campo, decidiram vir para a cidade, certo? Em busca de melhores condições de vida, porque agora a cidade tinha... Muitas fábricas, então eles viram nas fábricas, nas indústrias, uma oportunidade de, é, de viver melhor. Só que o que aconteceu foi completamente o oposto. Quando eles chegaram na cidade, eles viram que as condições de trabalho eram miseráveis. Então, assim, os trabalhadores não possuíam direito algum e as cargas, as jornadas trabalhistas eram altíssimas, certo? Então, vai haver aqui uma escravidão disfarçada nesse, nessa revolução industrial da primeira fase. A expansão, como foi que ela saiu agora da Inglaterra para ir para a sua segunda e terceira fase, que vai para a Rússia, para a França, para a América? Então, com a Revolução Industrial, o crescimento econômico foi notório e significativo. Logo, alguns anos depois, superpotências como França, Japão, Estados Unidos, consolidaram a Revolução e o capitalismo um sistema econômico. Então, agora, qual é o sistema econômico é, mundial? É o capitalismo. Certo? A gente esqueceu completamente a Idade Média com a sua fase do feudalismo e graças ao Iluminismo e à Revolução Industrial, a gente conseguiu mudar o nosso sistema econômico, que é o capitalismo agora. Então é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi tirada do Caderno do Futuro de História do sétimo ano. Espero que tenham gostado, sucesso nos estudos e até a próxima.